E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera, é o seguinte, mano Hoje eu tô trazendo uma partidazinha de Clash Royale Depois de muito tempo, mano, muito tempo sem jogar Sou level 6, pretendo tá voltando a jogar E vamos lá, ó, tô aqui no, nem lembro qual que é, Arena 3 Tô na Arena 3, tem chão pra Cacilda, tá? Eu vou com esse deckzinho aqui que eu gosto bastante e vamos dar uma batalha aqui uh... então se você quer ver mais vídeos de Clash Royale não se esqueça de avaliar deixando gostei comentar também e vamos ver aqui ó ele tá bem próximo já chegou soltando esqueleto ou gigante né vamos aqui ó e vamos colocar vai vai isso deixa eu chegar perto não vamos guardar um pouco aqui o que, que a gente faz? Solta cada um de um lado. Ele vai ter que recorrer a um lado aqui, ó. Uh. Vai, vai, vai, vai. Vai lá, deixa ele desamparado, não. Vagabundo, conseguiu? Ah, a Valkyria vai pegar, a Valkyria vai pegar. Deixa a Valkyria pegar, não. Vamos lá. Vamos, vamos aqui com o dragãozinho. Na maciota. Ele tá imitando meus passos, vagabundo, mano. Soltar bem aqui atrás, pra dar tempo de, dar, de carregar aqui. Bora. Isso, deixa infligir dano não. Agora vamos soltar do lado oposto aqui. Aí, perdeu. Aí, aí. O que, que nós iremos fazer aqui? Vamos soltar um foguetão aqui, ó, na fuça dele. Quase, quase, quase. Nosso objetivo é ganhar. Vamos buscar ganhar aqui. Soltar a mosqueteira aqui, minha mosqueteira tá level 4 Vamos na cautela aqui, galera, 60 segundos restante Ó, um em cada ponta, um em cada ponta E o, o dragãozinho bebê aqui por cima Ah, vagabundo, não Nem ferrando Olha a minha vitória aqui chegando, ó Ah, não acredito que eu desperdicei ali. Sério mesmo que eu desperdicei ali. Agora eu solto aqui, ó. Agora já invadiu o campo dele. Deixa não, deixa não. Solta a mosqueteira. Vai, vai, vai. Viado, foi pro Morte Súbita Toma <risos> Deixa eu soltar <risos> Foi pro Morte Súbita, mas eu tava com a carta na manga, mano Aê <risos> Tô sem espaço pra baú, mano, você acredita? Vamos mais um aqui, galera Vamos mais um é, Mais tarde, avalia mais tarde eu, sempre, eu já avaliei, se eu não me engano Beleza, ó, oh, subir de arena, mano Parquinho da peca, aí sim, hein Vamos resgatar aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que temos de bom É, não tem nada de bom, aqui é o chat É, não dá pra melhorar agora Não dá pra melhorar Só não sei se eu troco aqui, meu Deixa eu ver o que eu posso fazer Não Beleza, então vamos lá, ó. Primeira batalha gravando. Eu tive a sorte de gravar. Primeira batalha na Arena 4, mano. Então vamos lá. Buscando... Esse modo de buscar do Clash Royale é muito impecável, né, meu? Tipo, busca muito rápido. Vamos, vamos aguardar aqui. Esperar encher. Vamos soltar a mosqueteira aqui atrás. Ele já conseguiu derrubar meu castelo. Putz, por uma, por um. Vamos. Pay attention aqui, né, galera? Pay attention total. Aí. Beleza, beleza. Vamos chegar aqui com a. Com a bruxa. A bruxa é bom pra distrair Vai distrair bastante E isso distraímo Agora vamos administrar aqui, ó Boa, boa Vamos soltar aqui E vamos, vamos invadir aqui, ó Vamos invadir Agora Vamos soltar a bruxa aqui, ó Vamos com força total, galera Com força total aqui Força total mesmo Ó, enquanto eles estão distraídos ali Ó como a gente chega É nosso Boa, boa. Agora vamos invadir aqui, ó. Carga máxima, carga máxima. Aê, bom jogo mesmo. Obrigado. É, GG, galera. Três coroas, mano. Três coroas, representamos mais 30. Se vocês querem ver mais vídeo de Clash Royale aqui no canal, não se esqueça de avaliar. Deixando um gostei. Se você não é inscrito, mano, inscreva-se aí pra acompanhar... Todos os vídeos, beleza? No mais é isso, galera. Tamo junto, valeu, fal falou, eu fui!